E aí, pessoal da transa? Como vocês estão? Estava na academia com um amigo meu, o neto. E ele me contou que pegou uma coroa. Ele me falou que a véia entende das coisas. O problema é que ele me disse que gozou rápido demais. E decepcionou a coroa gostosa. Falei para ele ficar sussa que ia dar uma receita matadora para ele não deixar a véia na mão. Então, fica comigo aí, que vou te contar também. Isso vai chegar daqui a pouco nas mídias. Porque é um extraordinário método. É 100% saudável que cura em 4 dias. Mete o dedo nesse like aí. Que se essa dica não for boa você pode me xingar depois aqui embaixo. Ah, e segue o canal também meu brother. Tem muita gente que compra produto para não gozar. Você é um desse? Já comprou? Se comprou tenho certeza que não funciona, né? Vou te explicar o porquê. Funcionou? Não, né? Porém você precisou comprar mais e mais. E por quê? Porque te enganaram. Querem ganhar dinheiro e vender químicos para você. Isso que vou te contar. Que cura em quatro dias. Todos os homens que eu conheço que usam. Presta atenção. Todos os homens. Estão durando no mínimo 45 minutos sem gozar. Isso é maravilhoso não é? E quer saber o melhor. Isso. É único. Ou seja. Você não precisar vai gastar dinheiro muitas e muitas vezes com produtos químicos que só vão te deixar dependente dele e fazer mal à sua saúde. Com essa dica, o efeito de cura em 4 dias. Isso soluciona realmente o seu problema de gozar rápido demais. E muitos homens estão me pedindo e decidi deixar o link aqui na descrição. É só clicar, não tem segredo nenhum. Se quiser, clica no link e fique 45 minutos no mínimo sem gozar. Aí sobrou a tal receita que falei, não cura a ejaculação precoce. O que cura mesmo está neste link da descrição. Faça isso e depois me conta o que nos comentários os resultados. Tamo junto.